Olá pessoal, são os dois bem-vindos a mais uma live. Uh... Voltei! Só ver uma coisa aqui rapidamente. Já tá. Ok. Uh... Vou ver, vou lá ver aqui as missões diárias. Vou ir e ver, tipo a loja e tal. Uh, ok, extremamente caracassas qualquer herói. Ok, este aqui eu vou simplesmente... Oh espera, mas está quase concluído... Ok... Olhado e pronto. Ok... Então... Ok agora Ok agora eu acho que uh, para quando fazer missões, missões ok então é simplesmente para fazer basicamente só completar qualquer coisa Já já tá. É só fazer isso Então vou aqui como vou aqui, com aqui Plan cartona E bora ver qual é tipo a coisa com o nível mais alto Aqui está 40 qual é a zona que tem de mais poder tal. Ok, vou este aqui, parece que é o que tem mais poder tal, todos. Ok. Finalmente, Double champ.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 Não estou a ver se novo jogador. Eu não acerto, acho que precisava ser me ir para aqui o coiso. Ah, onde é que está? Está ali. Java despawnado por aí jogar a nova onda. Já já já, spanou, já spanou. Já foi uma, agora é só computar missões. Saito! Saito! Ah, Ah, não, tô assim. Não, é verdade. Eu não que falar isso. Eu você é louca, Mesmo então só mas eu tipo, mesmo uma foto a dois, depois foto, assim, Uh, eu acho que isso aqui é coisa de trade, é pro caralho, por caralho Oh, alguém comentou, uh, olá Ele não comentou olá, mas comentou qualquer coisa uh, salvo. Oh, ok, uh, olá, uh, salve boy, travel girl, não sei como dizer esse nome bem uh, Hmm. Estou bem. Eu aqui... Não, eu não copiei por nenhum lugar. <risos> eu só aí, aí, aí, aí, aí, aí. <risos> <risos> aí em 5 <risos> Sabe que isto é uma farm de seguidores? <risos> <risos> <risos> <risos> Feito e completo. Vamos Ela não pode ir para mim, eu puxo por, é, não puxo com. Ah, pois. Oh, Minha neta sempre é já boa. Mano, como sempre. Assim. Posso fazer um pouquinho? Esta merda não dá para ver as idas aqui que está a parar. Tem cama, está a ser assim que se vai que temos. Eu vou fechar o um jogo e voltar a entrar, tem cama. Acaba é de uma partida, foda-se. E aí, então em eu... Oh. Ah, tu disseste que tu eras mau. O que Ok, pessoal, sóplesmente antes de, de, de mim ir para a base, eu vou, vou confirmar que tenho 10 packs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, já tenho 10! Yes! Ok. Vou, vou fazer a base de... Não, puta, vou envolver o Rei Molo, vou só fazer a base de merda. Ok. Ok. Eu vou com medo essa, muda que eu então, tu, vou usar meu ali, vou copiar o combo Vou dar pasta, eu vou só comer o combo Que tu Agora o dragão do depois vai ser em... Dá pra chegar, mas eu cheguei a mão aqui, não é tu cobrinha, o dragão, o é só o cara? Hum, cobrinhas! O é Hum, cachorro! Ah Ah Ah é a do É que gemida do É o que? É que? Como é que como é? É a do É a gemida do É do Que? Do que? Eu não falo caramba É a do Não, não sou Não, eu sou a Não, o meu... pitada, meu, hoje. É que eu muito... Pois que eu <ríe> eu disse, é hum. Hum, eu Bem triste, está então Eu vou só Bunny... vez consigo... mesmo... na vida Não, é minha segunda vez na vida, pois não que eu Não, nunca tive, sabia? Oh! oh. oh. oh. -se com as praias, até assim. Assim, yeah. Bem triste, eu fosse... no o... energia. Comprar que, é... é... Olha, o <laughs> que termina, é a triste, gente, Porra, eu posso fazer eu, mas... Bem Bem eu fosse Bem triste, eu fosse Bem um triste, eu fosse <questrap> é. cito, eu vim aqui no mundo. Eu estou aqui Eu estou aqui Estão a, a preservar nos ah, Não Não Não Não A por baixo do nariz é a mesma coisa que apresenta-se nos mas é coisa, tipo, que não usam máscara, não usam máscara, e são tipo zunis que não tem móvido. Ah mãe, tu mas que eu tenho um... eu é uma tipo... Um gajo, gajo ainda sempre sem máscara, mas tipo, Já tipo a com a vida, já temos tipo uns três amigos infectados, tá vendo, Já temos tudo aí, eu vou... Eu quero pegar. Eu vou... eu vou... eu vou... eu máscara, cara. É, Eu com o Eu eu tudo caralho. teste de gravidade. Não, um agora Ah, eu tentar eu eu brinco não que eu não pegar, não não dá, Sério, mas era Não, eu Não, fazer só em casa, peixe, fazer um peixe, vou fazer fazer O pois já virou, virou, virou, virou, virou, virou, virou, Eu não vi. Eu Mais não este como eu como mais top do mundo falasse não não Como é o combo mais não do não não não não é para não não não não O combo ah, <mRNA> <Heart> <ringing> <The math> <Laura> <the American> entrar <Claro> no não sai Olha o negão, olha o eu vou Isso foi isso foi olha já me viu com o preto Deixa lá, mas ela não conta, porque eu tenho. Ah, ah, divertido. Ah, divertido. É, nunca né? não sei. não sei. o não não That's <laughs> it, Non, je crois que c'est dans le même mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas c'est pas Okay. Oh. Thank you. Oi, Jean. Já deu um pulo bem pro Rodrigo. I'm to go the one. pois Gê. Eu já me aconteceu. eu Eu do você a tá porque o esperando. É, Então você já acaba com o Roda Você acaba com o pra não? é você. Não! Eu estou com Isso que é para ter Eu quero o eu Não, Eu não sei se você o meu pé. Eu não sei se você o meu pé. Eu não sei se meu Eu se já preciso de uma patente, vai dar todos tipo 10. Eu nem E tu sabes onde tu tole? Sei. O que é que Deixa mais Então nós vamos das Nem vai que passar. Eu estou ainda naqueles é pássaros, tipo, é como roubado. Que eu, tipo, peguei essa a mão na cara Não, não sei lá, não todos usando os pássaros, não. Estou coisa. Mais roubada. não né? pensei em quantidade e não em qualidade. <risos> eu estou já para tirar que Já para que vou Já para tirar que mas... eu vou roubar. foda-se. Será que esse algum vai comprar a plana? O que é comprar? Mas o que que comprar? Tipo, eu sei muito bem. Ok. Dizem, não sei. Tu aqui tipo várias vezes, nós já estamos a Ah, eu tenho desagiar lá e me comprar, né? Aham. Copa do copo, copa preciso comprar um dinheiro de Pode uh -huh. <S hemen> <-era> ah, que Não é Não jura vou tô não aqui, vai ter olha tem já ah ah como da fogo vamos só mais um pouco a triste que é tem glocks, eu consigo jogar? Não está indo. Não aparece, não aparece sim, sim, não É um baita, eu não consigo gravar com eu nem Ó, mais um segundo. Pois. eu Chupa, tem que pôr essa é, é tudo, tá meio bugado. pá. é uma que eu eu não. Eu não. Eu Não Não. Não. que a não é, fita, top, que, <risos> no. <sum> no. Oh, a O dois... é que é o Novamente. olha, ganha novamente. não vai. Ah, cara. Vamos de novo, Vai, vai ficar tudo na Vou o de... pra de... é é. um za... bem quero... <sas> que, oh, oh, é que eu quero ver o problema que fazer nem para ser uma nem para ser uma coisa nem para ser uma coisa nem para uma nem para ser uma coisa nem para ser uma coisa nem para ser que coisa nem para ser uma coisa nem para ser uma nem para que uma coisa nem para ser uma coisa nem para ser uma coisa nem para ser uma coisa nem também oh, também aí, aí, aí, aí, aí, tá bom aí, aí. Eu acho que é fácil, Não é certo. Não é certo. Tipo, é Não é Não é Não vai descer, voar, É, esse. esse. É visto barco que brigaram com do caralho, É, é uma das coisas mesmo. Qual Que da hora. Não, não, não, não. Não, não, eu não espero, eu pensei que no ficar no vocês estão aqui com os baixos dos capturados do cara, não né, mesmo? Fiquei... Fiquei... Fiquei... fique Fiquei... Não, acho que essa é da equipe dos desmerda. <ríe> Você é maldição com a equipe dos merdas, Faz tá triste, né? Eu também não quero ser da equipe da leite, mano. é um sapo? não. Não tem Por de equipa lei, de sapo, Tecnicamente, que para O Não! Eu tô, Eu tô, porque... Eu tô é, é a da... Isso é longe, isso é ó, Olha uma fica que o Materazo. O Materazo. O Materazo. O Materazo. O fazer, um lara... <risos> <fazer> um lara... <risos> oh Su uh, uh, O Materazo. subarashi Materazo. O Materazo. O Materazo. O Materazo. O Materazo. O Materazo. O O Materazo of what do you phone what ah ah not it's not I guess it's not I guess it's not not it's not I not not Eu Hum! Eu tenho um grupo pinacolada, eu tenho um que de pinacolada. Mas de pinacolada. a pinacolada. Eu tenho um um pouco de <coughs> que que bede, bede, bede. Nah, o, de não, não, não, não, não, não, não. <coughs> não. de de de de de de Yes, no, among us, oh, that's among us. <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> Exatamente, aconteceu, você é um de é que na Pois é. O é que é? É, é, pra humilhar, cara. Só no 3R, só no 3 é mais fácil pra não ganhar, cara. o que se tem mais eu Oh, eu vou sair do 3 eu vou sair eu vou sair do Pois. Eu não fui confundida, eu não fui confundida. Eu não fui confundida, eu Eu morri de caralho, eu Eu me no, I'm to be. Oh. Oh. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Vai dar a am... meter isso, velho. Cavalo. Cara de cavalo. <doors> <Jeju Aubain> vou eu tô socialmente dois. Como você já. olha se tu também com três também Olha, vai, mais, já I think I've a to make a parade. What's <laughs> a folding? I'm a monster. What is that? Oh, no. I'm a monster. I'm a monster. I'm a monster. I'm a a a <risos> <risos> <risos> e hey ai, Pedro, eu tenho uma pergunta só muito para te fazer, é, tipo, coisa do gajo, ele, tu sabes se ele chega a 2 da altura ou só um? Qual? O de, o é... de altura é um de altura. Ah, ok, eu precisava de saber. o que a é Ah, ok. 3 Sim. Ó, meu pai tá lá, já vai ser um muita Eu mais cedo Olha aqui, Eu tô meio aqui, mano. Eu tô mano. Eu de eu fico o um de pedra, cara. de Eu o cara cara eu sei Eu que é Eu sei do que estou a falar bem. É tipo uma vez que o Pedro uh, estava a enganar o, um... o Rodrigo uh, Tipo E estava tipo, a enganar o Rodrigo dizer uh, que havia uma arma que... já pois já é, que tinha aí balas infinitas, tipo tudo infinito uh, Pois é não é assim, Verão, eu não com o não sei se o meu pé. Eu você não não e a a jogar? Eu bora. Mas agora vou começar. É <tos> Eu a vamos começar. Eu a jogar. Eu começar Eu Eu de a a mas em estou estou a o de lá. Huh? Vai jogar o outro de lá. Vai jogar o outro jogar o outro de lá. Vai o o o o Oh... não, Ah, uh, não, não acho que existe nada disso. <fixão> Planos... Uh, e vou a armadilhas, eu preciso de uma armadilha... Uh, vou pegar no, numa... vamos cá ver... Armadilha para teto... Ok, estava tipo... A, us a usar uma de gás... Ah, esta aqui ok... Eu, como não tenho nenhuma armadilha sequer perto daquilo, então... Uh, então vou simplesmente upgradear uma... uma de teto que eu tenho aqui, povo acho que vou fazer de eletricidade. Vou upgradear, atualizar por o que dá para fazer agora. <risos> oh, é. sabe -o, tipo, é a que que vai <risos> Ok, ok, agora aumentar a raridade. Ó, oh, não deixa ver o que é preciso. Cantalizador ah, Cant Cant lendário. Tá, às que eu estou a seguir a cara. É pô, grande. Não, vai fazer? Vou mostrar assim, Que isso? aí... que é isso? Não tens mais uma uh, vida, caralho. Ah, yeah, já tá deixar com Que é ser que Ok. O eu vou fazer eu Eu tô tomada, não mais Parece que não tem mais catalisador lendário que deu pra pegar. tipo, vou quitar a cabeça. <risos> uh, mas era que a talzão do lendário que eu precisava mesmo? Ou será que eu me enganei? Uh, Ahhhhh... Yeah, ai. É. Deixa eu ver... Deixa eu ver agora aqui então... Uh, outras coisas no que eu possa também... a uh, Pegar coisas aqui. Eu não acho que pego sequer perto de pegar catalisador lendário aqui. A chave onde é que também é pego. Catalisador lendário colete o catalisador lendário para aprimorar um herói. Um plano para lendário não diz exatamente como pegar, uh, ok, já que não diz como pegar. Uh, eu vou, vou, vou ver aqui mais. Uh, deixa ver só aqui mais coisas também. Uh, planos. Okay. Vou ver aqui debaixo aqui. Coisas que tenho à toa. Não vou só morrer por cá para cá e Ok, não consigo. Ah, tem Eu devo fazer. Eu Ok. Ok. okay. Ah, e agora? Ok, vou ver se há para conseguir coisas... vou para uma área mais complicada. deixa eu ver mais morros aqui, ok? Se tem alguma, é alguma coisa... Não, não sei se aqui é alguma coisa para, para mim. A ver só, vou ver aqui play cartão Há é para conseguir catalisador lendário. Ok, vou fazer uma ajuda também com construir-se aqui. Porque parece que não encontro nada para se catalisador lendário, então, já. Estamos prontos para expandir não não não não não vai não não não não não O que é o que é o que é o que é o que é que é que é é Dai, vedo. Ne siamo venuti alla fine, ma mi mi ti casina, lancio un parsec. Dove doveva essere, dai. Questo che stava. Mi devi adesso, adesso nel canale di Capero.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 vamos foder aí vamos botar vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos tói nem que só fica fora da mesmo. to se páčí vamos ver o que ficar ali placa. Tá Oh, wow, bro. Hmm. Ué, que play... mm. é techo, cara, né, que tu vai? Corre o peco, cara? Nem que esse pessoal aí, hã? Huh? vai conta. Olha tu passa. Não passa nada, né? Não passa nada, né? É não sei se você que fazendo um Eu quero que eu vou está fazendo um problema. Você que fazendo um problema. Você Você não fazendo um problema. está fazendo um problema. Você está fazendo um problema. o está viu limite três aqui, marcaram caralho isso não é só isso só isso, você que está agora jogando ali, eu matando, foda-se, foda-se, Foda-se, olha isso, mano. não dá, eu vou deixar, mano, Ao ver o salvo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Não pode fosse. Essa chute é pra mim. Essa chute é Olha isso, aí. Eu não eu tenho até né? ali, okay. okay. <susurra> eu não... não tem mais risco. Que... Acabou mais. É a é a quarta fila primeiro. Presta. Lá e chega, vai prestes. Ah, foi. Mas eu Uuuu, non c'è Beh, se avrei metto curto il difetto, ma è un po' così difficile, faccio comprare pettra C'è una persona qui Un'altra Che ragazzo, il biglietto a comprare, ha fatto un buonino E' il bisogno che tu hai giudicato, che ti ha condicione il partito, soccarato E' il bisogno che mi sono ancora, ok, non c'è E' quello che è quello che sembra, Isso não Ah, é easy! Eu tô já com os ali, ele joga, E aí, ele vai dar dano, OK. Tá. Poxa, dela. Foda-se. Ah, Calma Vida não vai, não vai, não vai, não vai, não, vai, né, não, não, não, não, não, não, mano? Olha isso não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, que não, que é? é é que, aquela outra oh, parte ali, um ali aquela outra parte ali que vou, vou para ela. Ah, tipo, essa parte aqui, tipo assim, as armadilhas que eu tinha para isso aqui. Para isso aqui eu não tenho ainda elas full, tipo apagradadas do, do máximo que dá para agora. Então eu não, então já vou ter que tipo, esperar. Até que pelo menos a loja atualize para poder comprar mais catalisador lendário sim comprar catalisador para poder, poder guardar não, e pôr aqui comentar, coisas. Obrigado. nível que de Oh, Ok, então era isso e. já. Yeah, Tchau. Não tem mais nada para fazer agora. E vou aproveitar e me orientar melhor E é isso Até os próximos episódios aqui Isto aqui no live não vai ser até às 20 horas